ligados no sexto round. Está no ar edição de número 377 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e dessa se nessa semana vamos revisar o UFC 288 do último fim de semana que rolou em Nova Jersey. Não temos um novo campeão dos pesos galos. Durinho se deu mal contra Belal. Belal venceu o duelo da quinta série entre a Jéssica Batista. Aliás, que zica que tal pro Brasil esse ano, hein? Foi só André virar o, o narrador principal que o Brasil só perde, né? O nosso Pacheco uh! da Azar. Para debater isso, temos o time caseiro completo, claro, começando por ele, o nosso shake, a cobra do deserto, Lucas Carrano, o nosso magnata do Bahrein. Como vai, querido? Fala, Renato, amigos do sexto round. Pô, bem demais nessa semana, tirando a, a zica, realmente. Eu tava antes do, do podcast começar, eu tava conversando com o André aqui é, em nós falando com ele que eu consegui uma forma aí 100% legal de assistir os eventos com ele, porque, pô, eu tô aqui para prestigiar os amigos, né? Vamos ser, vamos ser, nessa cima de tudo. E aí eu tô acompanhando os eventos com ele, tava, tenho, tenho visto, né, todos os cards. Você os vídeos do sexto round ou é o Carrano? Não, né? Então, eu falei os amigos, né? E ah. aí, por isso que... <risos> Você não está nesse rol, é, anão. Ah, não. É, Porra, é, calma entendi, aí. Entendi, é, usado, assim, Mas tem que ter... É porque é o seguinte, é porque o Renato... Sabe aquela placa da Disney que, que tem, tem que ter altura mínima? A questão é essa. Mas o dia que o Renato vai com o sapato lá, Luiz 15, eu, aí eu, eu assisto sim porque ele passa da altura mínima. Olha, e... em dois minutos de podcast já fui humilhado de todas as formas, né? <risos> vamos, vamos falar de pô, coisa boa, Carlos? vocês me humilharam boa. por dez minutos no último episódio porque eu não pude mereceu, participar. Mereceu. Foi, foi, mereceu porque que... não estava aqui, e eu fico aqui puxando seu saco, falando que, pô, eu faço do, das tripas coração pra assistir você, sendo que você dá azar, tá claro, tá nítido, todo mundo tá vendo isso, sabe? E aí, agora, pô, tu quer vai, vai marcar no relógio quanto tempo a gente vai humilhar o Renato também? Você é, o Carrano saco, tá... Você vê que o meu saco é o, é o saco daquele herói do Quarteto Fantástico lá, né? Elástico, né? Eu tô em São Paulo, <risos> o cara tá no Bahrein, puxa meu saco daqui até lá, né? <risos> é, o Carrano também tá, <risos> tá botando Reed. as asinhas de fora, mas, meu querido André, um grande abraço pra você, como vai essa zica do do, do esquadrão brasileiro, tá, tá indo pro saco o esquadrão brasileiro falando em saco, né? E por favor, é. xingue o Carrano. Pois é. <risos> É, então, o que eu acho engraçado é, que é o seguinte: na semana atrás, que os brasileiros todos venceram, o Pezão, o Caio Borralho e o Rodolfo, vocês não vieram aqui falar, caraca, tu é um pé quente danado, hein, cara? Pô, tu é. Óbvio pô, show que não. de bola. Dá manchete? Não, né? É só quando dá, dá ruim, pô. né? É, não dá manchete, André, pô. <risos> não dá, o povo né? Quer ver sangue, o povo quer torcer o jornal e sair sangue, André. Pois é, pois é. Não, mas vamos nessa, né? Vamos, vamos tocar o barco no do nosso podcast. Um abraço aí pra essa galera boa de luta que tá com a gente. E você pediu pra chegar o Carrano, né? Carrano, chupa. É yeah, isso. Because I want to fuck, I want to fight with Chuck here. Ó, oh, vamos, vamos entrar aqui direto no UFC 288, porque tivemos luta. Começando, o oh, Carrano, não tem como não começar com ele, né? Porque Icran Alisqueirov assassinou um homem. <risos> assassinou um homem em cadeia nacional de televisão. Ah, aliás, aliás, horrível. Diga. Aliás, eu levantei a bola do, do Carrano quando o Aliskerov entrou. Falei, o Aliskerov que veio do Brave, venceu o Timaev por lá. E, aliás, mandar um abraço pro não. meu amigo Lucas Carrano, executivo do Brave, que tá no Bahrein. Oh. Eu só dou moral pra esse cara aí, tá vendo? Só errou no venceu Kimaev, né? Não, perdeu pro Kimaev. Ah, perdeu, perdeu, Kimaev. perdeu. É, Eu vou dizer o seguinte: eu vou, aí eu vou ser obrigado a confessar, porque, obviamente, eu assisti a luta depois, né? Vi tudo, mas é, eu só consigo assistir a transmissão do, do Fight Pass Brasil ao vivo, né? Por conta do método que eu tô utilizando aí, certo? E aí eu só consigo assistir ao vivo. E essa luta eu não consegui assistir ao vivo, porque foi de madrugada aqui. Então eu tive esse, esse problema, mas eu confio em você, agradeço. É isso pelo abraço, mas é, vai ficar dessa forma. Entendi. Já entendi por que, que você só consegue assistir ao vivo. É, Sim, infelizmente tem é isso. Agora, falando... Agora, eu vou inventar a palavra aqui, Agara. É, falando do, do Icranal Esqueróvio, Renato, o pessoal tava meio desconfiado, né? Eu vi na, na live a gente comentando sobre o favoritismo dele contra o Phil Hawes. Vi muita gente desconfiada. Eu digo o seguinte, de fato, a trocação dele não é muito polida e tudo mais. Mas, notem bem o que ele fez com o Phil Hawes com a trocação não tão polida. É, é um cara que eu ficaria bastante de olho, tem um, um, um laço de competição muito grande, pô, teve atuações ruins, mas venceu, tirando a luta contra o Kimaev. mesmo quando ele sofreu, ele foi lá e saiu com a vitória. É, é, um daqueles que espreme o resultado de qualquer forma, é um nome interessantíssimo pra ficar de olho aí pra categoria de peso médio. É, sinistro, né? Punch, é, assim, e novo, né? Jovem, tem só 20, fez 30 anos recentemente, fiquem de olho nele mesmo. Agora, André, a Marina é. Rodrigues, coitada, né? Da dá, dá uma pena. Ela pô, tava na boca para disputar o cinturão, venceu a Xionan, e agora perdeu para Amanda Lemos e pra Virna Jandiroba e tá num, num limbo danado. Vai entrar num limbo danado aos 36 anos. E agora? Pois é, é, acho que são escolhas, né? Às vezes a gente acaba fazendo escolhas na vida que nos levam para um, um lugar que não é tão bom, mas assim, faz parte. Eu acho que a escolha dela de lutar com a Amanda Lemos ano passado não foi uma, a melhor escolha possível. Ela poderia ter esperado, mas ela tinha. Inclusive, ela tinha lutado em ela queria fazer mais uma no ano de 2022, mas são escolhas, acabou perdendo para Amanda naquela oportunidade, e ela podia estar disputando o cinturão agora. Mas, verdade é, cara, que eu não vejo o copo meio vazio pra Marina, eu vejo o copo meio cheio pra Virna, cara. Tem que levantar aqui as habilidades da Virna, que matou completamente o jogo da Marina Rodrigues, essa é a verdade. A Marina é uma ótima atleta, troca muito bem, e a Virna conseguiu matar completamente a distância dela, impor o jogo de uma forma impressionante, pragmática. A, a gente sabe que a Virna em pé não é nada demais, aquele jab direto, joga um overhand. Você viu que ela jogava uns socos rodados ali meio do nada, meio sem distância. Mas, cara, a, a pro, o approach dela foi muito bom e as quedas e controle, então, a gente não precisa nem comentar, né? Foi uma aula que ela deu de luta agarrada pra cima da Marina Rodrigues. Uma vitória gigante da Virna que chega já no meio de 2023 no top 5 da categoria peso palha. E eu falo pra você, cara, essa menina nessa categoria, se você for abrir o ranking da divisão, que é recheada de, de atletas do Brasil, inclusive, você vê, você tem Zang, campeã, você tem Sparza, grávida, você tem Damayonas, que luta pouco, você tem a Amanda Lemos aí sim, você tem a Jéssica, que acabou de perder, e você tem agora a Virna chegando. Então, o cenário pra ela é maravilhoso. Ela chega no top 5, e eu acredito que ela vai trocar de lugar com a Marina Rodrigues, vai sair de nono pra quinta posição, ou se não trocar de quinto. De repente, a Xiaonan sobe pra quinta, ela vai galgando posições ali, até porque a Mackenzie luta na semana que vem, mas é com a Ângela, que é décima quarta, eu acho que ela vai pegar a sexta posição da Xiaonan, Shaonan vai crescer ele pra quinta ou até pra quarta, pro lugar da Jéssica enfim, o importante é que ela tá nesse bolo eu acho que o cenário é muito bom pra baiana de Serrinha, a carcaravina, na Jandiroba cara. é, eu, eu vou passar a bola pra vocês porque eu, o meu vídeo de hoje vai ser sobre o Cron Grace mas, assim, é sério? sério, complicado sério, complicado, sério? né uhum. que, a gente, que a gente você tá viu fazendo é... vídeo ainda, Renato? eu, eu não tava ligado, <risos> não tenho acompanhado <risos> É, é assim só vi... ele que só YouTube, Ele só vê YouTube ao vivo também. Achei que era só o é. podcast, é, o meu, meu YouTube Premium, ele é, ele é também no rolo, e aí eu não consigo ver, não. Fico muito triste, Carrano, com esse tipo de, de menosprezo à minha pessoa, mas vamos seguir em frente. E aí, cara, o Crown Grace, Dana White, patrão dele, disse que ele estava preso em 1995 na coletiva de imprensa, e o Charles Jordan, que é um cara que estava vindo de duas derrotas, e é cartel negativo no UFC, né, 5-6, Conseguiu uma vitória relativamente tranquila, né? E aí, cara, o que, que o futuro reserva pro Kron depois dessa? É complicado, Renato, porque, assim, eu entendo a frustração do, do Dana White também e o trabalho dele como promotor, às vezes, é, é, isso é uma coisa também que as pessoas talvez não entendam tanto, mas o trabalho do promotor é guiar a narrativa. Certamente havia o um interesse deles ali no Kron, obviamente, é um atleta que tem nome, tem a questão da família, etc e tal, é um bom lutador, sem sombra de dúvidas, e a partir do momento que essa, que essa promessa não se realiza, né? que não tem é, o resultado que está esperando, é destruir, entre aspas, também é trabalho dele como promotor. É, é tirar o foco das pessoas e falar, olha, isso aqui esquece e passou. E pela forma como o Dana White se, se manifestou falando disso, me parece que não vai ter muita vida longa é, para o Cron. Não sei como é que vai estar, tá, a gente tem que, claro, a né, gente sabe que nos bastidores, às vezes, as negociações vão para outra direção, mas me parece um discurso de quem já, olha, para mim passou isso aqui, não, não vou insistir mais nessa uh, com, com o Cron com Grace, não que tava realmente o primeiro round, principalmente, né? Foi, foi muito ruim. Eu acho que o grande o ponto baixo de verdade foi ali, aquele primeiro round. T insistiu muito com a na, na trocação sem muito sucesso. Aí depois foi puxar a guarda. Foi um, um foi, foi essa luta, inclusive, foi a primeira que eu acordei para assistir. E confesso que não fiquei muito animado logo que saltei da cama às cinco e meia da manhã aqui. Então vamos lá, sem, sem carinho, sem puxar saco, porque o cara é Grace. Acho que a gente tem que ter um, um compromisso aqui com, né, com as coisas que a gente viu, todo mundo viu, né? O lance é o seguinte, minha análise, tá? A primeira luta dele no UFC, foi contra o Caceres, ele conseguiu finalizar rápido, em dois minutos. Ele chegou muito rápido no Caceres e derrubou e pegou, certo? E logo, isso foi em fevereiro de 19, em outubro, ele lutou de novo contra o Suenço. Cara, ele fez três rounds com o Cub Suenço, de porrada. Puxou pra guarda algumas vezes, fez umas coisas no chão, mas trocou porrada com o Suenço. Perdeu? Perdeu, mas perdeu na bola, perdeu trocando. A impressão que eu fico quase quatro anos depois, que lutando agora em, em maio de 2023, é que simplesmente Infelizmente, o Kron não estava treinado. Ponto. Ele regrediu, né? Ele regrediu. Ele regrediu. Se ele, lut... se ele treinou jiu-jitsu de kimono, se ele treinou jiu-jitsu sem kimono, eu não sei. Mas wrestling ele não treinou. E muito menos striking. Sabe que sabe, tá com o e... um cara, André? Que ele ah. treinou com os alunos na academia nova. Pois é. E a academia nova dele demorou em placar, segundo ele mesmo, né? Falou que aí demorou pra abrir a academia, pra fazer as coisas. Era na pandemia, Fim. né? Pô, mas na pandemia o UFC, cara, o UFC voltou dia, dia 18 de maio, cara, de 2020, no auge da pandemia. Dia, isolou os atletas, fez aquela bolha. O evento não parou. Isso não é desculpa pra ele, sabe? Ele falou, ah, o mundo parou, a culpa não foi minha. Me desculpe, cara, mas assim, o, o UFC não parou. E os atletas que queriam lutar estão lutando desde dois, maio de 2020. O retorno foi é, Tony Ferguson e Justin Gage. Eu sei porque foi eu que narrei essa luta no meio da bolha com meu filho pequeno tava lá trabalhando. Então, ele também poderia estar. Seu é... filho tava trabalhando também? Não, ele... não meu filho não. não, ele não ele só foi, tipo, assim. Alô, alô, polícia ah, só, meu filho, só meu filho de barba, Renato Rebelo. Que tava trabalhando, só meu filho mais velho. Não tava então, não, eu... ninguém? Não, não tava não. É, então, assim, cara, eu achei que ele evoluiu nesse período e hoje em dia não tem espaço mais pra atletas unidimensionais. Se, fosse, se for um unidimensional que chega lá e pelo menos corresponde, beleza, mas nem isso ele conseguiu. Ele puxou pra guarda e não teve nenhuma, nenhum sucesso contra um Charles Jordan, que é um lutador ok. E a faixa é preta no Jiu Jitsu, né? É, mas é um lutador ok, não é? Certo. Ou você é. acha ele maravilhoso? Não, não, é um lutador não, não, okay. o que eu o que eu tô querendo dizer é o seguinte, né? E não acho Ainda... ruim, ah, olha só, que, rapidinho, só pra eu terminar. Não, acho o Charles Jordan ruim, não. Eu acho ele bom de mão, é rápido, tem as mãos pesadas, pô, já, já ganhou do Leandro Vanata, já ganhou do, do Marcelo Rojo, do, do Choi, entendeu? O cara não tá de bobeira, não tá de bobeira mesmo. Mas não é nenhum, cara, ele não perdeu pra um cara top da categoria. Então eu acho não. que, cara, o Kron tem que botar a mão não, na consciência o... e rever os conceitos dele. Quando eu falei faixa preta, no sentido de que por mais que o Kron seja um lutador de jiu-jitsu muito superior ao Charles Jordan, é MMA ah, você ser faixa preta de jiu-jitsu, dá pra você travar e, e, e neutralizar o jogo Sim. de um, alguém superior de você. Não é Exato. uma luta de jiu-jitsu. É isso que eu Exato. tava querendo dizer. Exato. Mas, Exato. An andando aqui, falando em jiu-jitsu, quem perdeu, mas saiu muito maior do que entrou, inclusive ganhou, é, é, como se tivesse vencido a luta e bônus da noite, foi o Diego Lopes, né? Que Sim. tem uma história curiosa, que é um brasileiro radicado no México, tem uma academia de jiu-jitsu no México, e treina lá, ajuda, né? A Alexa Grasso, que que finalizou a Valentina Tchavitschenko, pegou o Movsar Evloev, que é um dos maiores bichos papões da categoria. 17-0, com cinco dias de, de, de sobreaviso, e quase pegou duas vezes, né? Uma coisa inacreditável que o Diego Lopes fez. Botou o nome dele lá em cima, né, Carrano? Botou o nome dele lá em cima. Ele que, se não tivesse tido essa atuação maravilhosa, provavelmente ficaria marcado no troféu Alan Belt de tatuagens ruins no MMA, né? Ele tem uma tatuagem no peito ali que não tá. E o cabelo, legal. Carrano. Cabelo, o cabelo tá bonito, tá? O cabelo emo, estilo Simple Plan, My Chemical Romance, isso aí, até que parece que voltou não, ele é o, ele é o, ele é, ele é o Tom Delongue do... É, eu falei isso na... O Tom na... Delongue do Blink, do, do, do MMA. Falei Falou? O Tom Delongue do MMA. E, <risos> e assim, agora falando sobre a luta, obviamente, cara, vou te falar uma parada, inclusive. É, ele sai muito bem, o Dana White, tipo, apaixonado, né? Falando, juro, fazendo juras de amor ao cara. Obviamente tem que manter isso, né? Na próxima vez que entrar no octógono, porque também não tem... Tem que vencer tem... a próxima, né? É, não tem amor que dura duas derrotas seguidas, não. Pode ter lutado bem do jeito que for. Mas, e ao mesmo tempo, acho que... A Além disso, ele deu uma desvalorizada legal nas ações do nosso digníssimo Mofsar Evloev, que tava, sabe, com a vitória, obviamente, vai continuar subindo, mas olha, é. É, não tava é tão feio carro. quanto aparentava, né? E o monstro pode sangrar, e é isso, acho que, que é importante também, assim, pro restante da categoria, tenho certeza que Lia topúria. muita gente aí do, do Peso Pena, olhou pra essa luta e falou assim, ah, rapaz, então o negócio é assim, o buraco não é tão lá embaixo, não, dá, dá pé, se a gente entrar aí nessa piscina, dá pé, sim, então, acho que isso aí também ficou marcante importante, e importante, vamos ver a próxima luta, né? Acho que é aquele momento crucial, a gente teve alguns exemplos como esse, ó, Cris Moutinho, André Fialho, quase todos eles tiveram uma, uma coisa, passaram por situações assim, pra citar dois exemplos recentes e os dois é, em tese pelo menos portugueses, né? O Cris Moutinho é de família portuguesa, mas que precisa de, de do follow-up na né? próxima o Chris luta. Moutinho não é o Cris Moutinho não é o filho do, daquele treinador do Portugal? O Mourinho? O jo José Moutinho, não, é, não Moutinho? O, o, Sim, o é? José Mourinho, né? O treinador e tem, ah, o, João, perdão. E tem o João Moutinho que era o um meio de campo de Portugal, também toda a vida. É, é o, o Chris Moutinho é, é a cruza de Chris Weidman com José Mourinho, então, pronto. É, é, é, e, é isso aí. E com o cabelo da, da Barbie Punk Rock, né? Mas, enfim, é, é importante que o, que o Diego Lopes vença a próxima luta. Acho que pegar esse capital positivo que ele construiu, pô, cara, teve uma da, das que ele pegou lá, eu achei que ele ia finalizar, na moral. Não sei como é que o Kuevo Evo é. também escapou, não, sabe? E usar isso positivamente, né? Ele tá com a faca e o queijo na mão pra poder subir rápido na categoria, se souber explorar isso, mas, lembre-se, tem que vencer a próxima luta de qualquer jeito. É, ô oh André, aí e a Jéssica, hein, cara, eu, pô, foi, foi feio, né, foi uma, uma daquelas derrotas feias, e o Ted Atlas, pra, tava falando, o Ted Atlas é, é o ex-treinador adjunto do Cans da Mato, foi um dos caras que, que botou a mão na massa pra treinar o Mike Tyson lá atrás, né, e o Ted Atlas, ele virou comentarista de boxe, e ele tava dizendo, né, que a Jéssica Batistaca tava começando a luta com o left hook, né, que é o gancho de esquerda de novo e de novo, e ele ele diz que quando alguém no treino começa a jogar gancho de esquerda contra alguém que tem uma direita reta boa, ele para o treino e manda a pessoa pra casa. E foi exatamente como a Shonan nocauteou a Jéssica, né? Com uma mão direita reta. E aí, cara? Como é que fica a, a, a Jéssica que tava tentando se recuperar da derrota pra Erin Blanchfield, né? E agora, nocauteada, fica pior a situação. Pô, cara, assim, o que a Jéssica apresentou, né? É difícil até a gente querer defender, né? Não dá, né? Porque ela foi o que você falou, você já resumiu, o, o botão do joystick dela do, do cruzado de canhota tava agarrado, não é possível, não dá você curtinha, querer ficar buscando sem parar de cruzar de canhota, é uma menina que bate reto, cara, não sei se ela não seguiu a estratégia do time ou se a estratégia do time era essa mas não dá pra você, pô, a Wely Zang bate muito bem reto, foi o que você falou, é jab direto, com velocidade, inclusive andando pra trás pô, ela fez exatamente o que não era pra fazer no início da luta, sabe, então, bom é ruim, muito ruim pra Jéssica porque era o momento dela de sendo de categoria, voltando para a divisão dela, era uma vitória que ela precisava, agora complica ela vai trocar de lugar com a Shaw e aí tem esse bololô da categoria que eu acabei de falar, tem a Virna subindo tem a Mackenzie chegando para lutar também luta na semana que vem contra a Angela Hill e ela vai ter que, cara vai ter que remar de novo aí, não digo que é carta fora do baralho, porque ela é uma força dessa categoria, mas ela vai precisar fazer algumas mudanças, alguns ajustes no, no jogo dela, na carreira, rever o estilo de, de luta luta, porque aí a gente tava falando do Kron contra o Cubs Swenson, é aquela história daquele app. Eu vou fazer um paralelo com a Jéssica, por exemplo. Cara, o jeito que ela lutou contra a Lauren Murphy foi um negócio impressionante, cara. Mexendo a cabeça, debiando saindo. Cara, um boxe assim, de primeira linha. E ela não apresentou isso na Shao E eu tenho conversado muito com o Damian Maia, tenho oportunidade de conversar muito com esses caras que viveram lá dentro anos, entendem muito de luta. E ele fala o seguinte, luta é estímulo do treino. Se você você não estimula no treino, simplesmente você não executa. Ponto. Então, ela tem que rever o estímulo do treino dela, direcionar o treino dela voltado para a adversária que ela vai lutar. Ela veio com essa do jeito que ela veio estimulada para pegar a Lauren Murphy, talvez o resultado fosse outro. Ou estimulada para botar para baixo e pegar, como ela já fez outras vezes, talvez o resultado fosse outro. O jeito que ela se apresentou contra a Xiaonan, cara, não deu nem pro começo. Então, nem pro começo, fez, lutou é. mal, lutou errado. É, o DM Maia que tava no corner do Crown, né? Seria interessante o, uma opinião do Damian Maia sobre o que vimos, né? Vou, vou é... perguntar pra ele, não sei... Pergunta em off, pergunta em off. É, vou perguntar em off, não sei se eu vou poder falar em on que ele vai me dizer, mas perguntarei, prometo. É, só pra explicar o jargão jornalístico aqui pro pessoal, off é quando não tá valendo, não é uma coisa formal, né? Então, tipo assim, a diferença vai ser o seguinte, em on, que é valendo pras câmeras, ele vai falar, não, é, teve, tava machucado, teve uma, uma luta ruim, não no, o jogo não casou. em off Aquele filho da puta, velho. É, é, Faz nada que a gente combinou. É, é, é basicamente isso. Mas, ó, passando aqui para luta com o principal, o Belal, Mohamed, Gilbert, Durinho, duelo, Belal, Durinho. É, não foi um duelo que a gente esperava, né? Porque o Gilbert se machucou logo na primeira tentativa de queda, aos dois minutos, três minutos do, do primeiro assalto. Caiu com Belal em cima do ombro. Você já caiu com o Belal em cima do ombro, Carrano? Caíram com Belal, no, não? não? Não tem vergonha. Jogadora, por isso não, Renato. Aí tem que respeita... Me respeita aí, pô. Não tem nem envergadura Quem diria, quem diria que o Belal Durinho seria broxante, né, senhor? Pô, é. cara, eu, eu posso. O um, um outro comentário que eu vou para pra gente gastar tudo de cara e ficar livre disso é que no duelo Belal Durinho ficou claro que a prioridade é do Belal, porque o Belal sem o Durinho ele segue sendo Belal. Agora, se você tirar o Belal do Durinho, ele pode ser qualquer coisa. Pode estar sem dinheiro, ele pode ser qualquer coisa que a superfície rígida. E o Belal provou que ele é o, o principal do, do chaveamento. Parabéns, Carrano. Você é muito bom nisso. Mas o que o que, que você achou do, do duelo, André? Porque assim, o, o Durinho, ele tentou fazer o que dava, né? Que era tentar botar aquele cruzado de direita, mas virou vítima, né? Perdeu a mão esquerda, perdeu a possibilidade de, de botar para baixo teve tanta luta, né? É, agora, você viu como ele saiu, saiu chorando copiosamente, é triste, né? 37 é, anos, ter é, perdido sim. essa oportunidade dessa forma. É, e o Gilbert é um cara muito, é, como é que eu posso dizer? Competitivo. Um cara é muito, é, é competitivo e muito emotivo, né? Você vê que ele, ele, ele chora, ele não tem essa, ele tá feliz, ele, ele cai nas lágrimas, ele tá triste, ele cai nas lágrimas, é um cara que, que mostra muito os sentimentos, não tem vergonha disso, né? Ele saiu chorando, creio que por conta da dor que ele devia estar sentindo ali e por conta da dor de ter perdido e por conta de, do que essa derrota trouxe pra carreira dele. Ele é um misto de, de emoções. Provavelmente né? é o fim da, da linha do sonho de disputar o cinturão de novo, salvo um evento extraordinário. Eu acho que ele mesmo sacou isso, né? Hum, não sei, cara, sinceramente. Cara, eu, ia te dar um, eu, assim, eu posso até. Aí só uma opinião pessoal minha, tá? Não tô falando uhum. que é fato, mas é, a gente falou isso antes, eu vou manter minha posição. Pra quem perdesse dessa luta, até pela idade e tal, é difícil a, a dar a volta, sabe? Já com a idade, uma categoria que tá precisando de sangue novo, e aí você vai ficar tentando buscar, eu acho que teria de ser um encaixe muito bom e um time muito legal e favorecendo, que pode acontecer. Mas, é aquilo, né? O, o destino tava na mão e agora vai ficar um pouco na conta da Considera que pode ter uma cirurgia aí no meio, hein? É, então, esse é o lance. Eu tô dizendo que, que eu não sei porque, vão que ah, vamos alimentar chave Hackman 9 com o Durin. Durin vai e ganha do 9, tá entendeu? Não é, não é impossível. Não, é aí que ele pode voltar pro páreo, ele vai bater um cara que tá no hype, entendeu? isso que eu tô dizendo. Depende do casamento de lutas e do que aconteça na cirurgia dele, chance tem. É difícil? Claro que é. Essa era a, era a corrida, mas eu, eu, eu tenho certeza que desistir ele não vai, cara. Ah, é. Desistir ele não vai. Isso é um fato. O que acontece? Eu mandei mensagem pra ele ontem, perguntando lá do, do, do que tinha acontecido e tal. Ele falou que na hora que ele entrou pra botar pra baixo, o, ele caiu por cima... Não foi o braço direito dele que machucou, foi o esquerdo, né? Ele caiu por cima do ombro, um o peso todo no ombro ali. E falou que tava fazendo gelo, mas que tava ruim de mexer o braço, ruim de mexer o ombro e que hoje de manhã ele ia... Ia, no, ia ao médico, né? Pra fazer os exames, pra ver o que, que, o que, que ia rolar daquele braço, daquele ombro dele ali, mas que tava, tava bastante dolorido e tava ruim de mexer. Aí depois disso, eu não, não falei mais com ele. Qualquer novidade também eu informo aqui. Mas... Uma pena, cara. Uma pena. Eu tava achando ele muito frustrado, muito estranho durante os, os rounds, quando acabava os rounds com a mão na cintura, eu falei, pô, ele tá, parece que tá frustrado sabe, tava um negócio esquisito, aí depois chegou a informação, né, eu sinceramente não percebi que o braço dele, o ombro tava ruim senti falta daqueles cruzados de canhota que são muito bons, mas eu não entendi, eu falei pô, será que ele não tá achando a distância, a gente achou que poderia ser a questão de ter lutado muito tempo, em pouco, muita, muitas vezes em pouco tempo, tá com meio que virando fio, mas o, o Mohamed tem nada a ver com isso, né, cara, o Belão tem nada a ver com isso, ele entrou com uma troca de bases impressionante, muitos chutes pra manter a distância, e quando soube que aquele braço estava ruim, continuou com a estratégia. André, curioso é que a gente ficou, basicamente o último dia aí, antes da luta, falando de uma possível lesão do Belal Mohamed, né, porque teve uma foto dele no Media Day que apareceu, que ele tava com o pé parecendo um cedilha, né, todo uhum. deformado, e ficou-se muita conversa sobre uma possível lesão do Belal Mohamed, pra no final das contas, quem acabasse lesionando, seu Durinho, numa daquelas mórbidas coincidências. É, e na pesagem, ele tava manquitolando um pouquinho, como se estivesse com o pé enfaixado na sexta-feira, né, e, na, e no, no no, no sábado, tava chutando que era uma beleza, né? É, pois é. Ô, Carrano, agora a categoria fica no meio que um marasmo, né? Óbvio que vai ter o Leon Edwards e Kobe Covington e Belal, desafiante número um. É, e aí, é, excitado pra ver o que acontece nessa divisão ou, ou tá feia a coisa? Cara, feia é, é, a coisa não tá porque você tem opções e tem alternativas e são bons lutadores. Eu acho que o pior caso ainda entre todos esses é o do Kobe Covington, que é um cara que luta ora hora que quer. É, e normalmente ele não quer muito. O Belal Mohamed mesmo sem ser o lutador mais empolgante do mundo primeiro, ele tem se provado é, um cara que evoluiu muito ao longo dos últimos anos, isso é muito importante a gente frisar também tem a questão da lesão do Durinho obviamente, mas ele não pode deixar de dar crédito pro Belal Mohamed, que era um cara nada mais do que um meio de tabela sabe, do que um, um, um personagem um NPC, né? um personagem aleatório que fica ali pra fazer número e de repente apareceu como alguém que de fato faz frente a bons é, nomes pro futuro e impede o crescimento de atletas que estão aparecendo agora, que que ganha de outros nomes consagrados e que bate atletas que estão no topo da, da categoria. Isso é importante a gente frisar. E o Belal Mohamed é um cara extremamente ativo, aceitou essa luta sem precisar, se a gente for dizer assim. É, se colocou sob um risco muito grande, desde o cor de peso até esse pé esquisito dele e o próprio Durinho, seu adversário de altíssimo nível. Tudo isso num, num espaço muito curto aí para poder entrar no duelo sem tanta preparação. Eu acho que tem uma chance do Belal Mohamed ser premiado, quem sabe, por essa, enfim, por essa atividade e tudo. É uma chance grande? Não é. é provavelmente o Cove, então ainda vai ter a preferência, mas como eu falei, ele é um cara de lua, eu acho que é, é, por mais que ele seja indiscutivelmente é, o número um dessa categoria, um cara que pô, só perdeu pro Camaru Usman, mas teve até relativo controle sobre outros nomes ali do topo, ex-campeão interino, etc e tal, ele segura muito desse ponto de vista. A, a, a categoria precisava mesmo, era de um cara tipo o Timaev, né, que chega injetando a adrenalina, mas o cara não bate o peso, começou lutando toda semana, agora luta uma vez a cada quaresma, deu uma, deu uma perdida nesse ponto, mas o Belalmo Mohammed, se continuar nessa pegada, acho que sai na frente pra, quem sabe, enfrentar o, o Leon Edwards aí pelo cinturão. Vamos ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer se rolar é, é, essa luta ou não, né? É outra história, mas é, o problema pra ele, coitado, é que depois de fazer isso tudo, pode ser que aconteça o seguinte, o Kobe Colton acabe lutando contra o, o Leon Edwards e sobre pra ele ninguém mais, ninguém menos do que Camaru Usman. Né? É, ou ele vai ter que ficar muito tempo parado aí esperando a oportunidade, né? Enfim. Que não me parece muito a cara dele também, né? É. E na luta Principal, temos Aljamã e Sterling mantendo o cinturão dos galos, uma luta bem apertada, decisão dividida, né? Um dos ju juízes mar marcou pro, pro Henry Serrudo. O que, que vocês, em primeiro lugar, o que, que vocês pontuaram? Vocês viram, os dois viram a vitória do Sterling? Olha, 48-47. O Sterling. Eu, vi, eu, eu também vi vitória do Sterling. Para mim é muito difícil pontuar a luta porque eu não revi. E, e narrando ali, não tem muito que. muita análise. Só quando é muito claro, que fica muito claro para mim. Eu não sei te dizer exatamente quais rounds o Serrudo venceu mas eu achei que o Aldiaman ganhou assim, unânime pra mim eu, pelo, no mínimo 3x2 ali a favor do Aldiaman, o último round eu achei do Serrudo, foi claro pra mim do Serrudo, mas eu achei uma vitória uma vitória boa, tipo 3x2 vai do Aldiaman Stanley pra cima do Serrudo é, a primeira pergunta que eu faço é essa: o Aldiaman vai começar a ser respeitado ou ele segue sendo tirado pra Pangaré, todo mundo é favorito contra ele, porque já tá num ponto que quando você bota pra baixo o campeão olímpico e tal, já, você, você tem que a ser visto, né? Com certeza absoluta. A gente fez chacota com o nome dele, lembro bem, naquele podcast lá do... Carrano, né? Da... Sempre o Carrano, né? Eu defendi né? o cara mais do que tudo aqui, eu, eu já tô Carrano. começando a mudar de time, ficar implicado com ele, agora que vocês estão pulando ah... do barco. Carrano, a culpa, a culpa é sempre Pode mudar de time que a gente vai continuar te amando, Carrano. Vai, 2023, tá Olha só, a gente falou bastante dele, daquela vitória dele, né? Entre aspas, contra o Piotrian, a primeira que ele ganhou o cinturão, a gente pegou no pé dele. Mas, cara, depois que ele voltou de cirurgia e... Aliás, você tem o senhor, Renato, também, né? Por quanto você sempre fala dessa história, que ele cresceu um percentual ali, depois que fez as cirurgias e curou as feridas, e essa... esse percentual que ele cresceu vem fazendo a diferença. Você foi muito feliz nessa colocação e eu, eu repliquei Obrigado, isso querido. algumas vezes. De nada, meu amigo. Você foi feliz nisso? Eu repliquei isso algumas vezes. E, de fato, desde o retorno dele contra o Piotr Ian, depois contra o Dilachó e agora contra o Serrudo, eu acho que foi essa terceira luta foi pra gente de vez, assim, deixar de duvidar de esse cara, pra quem ainda duvidava o que ele fez contra um serrudo, que tava muito bem fisicamente, bem tecnicamente tava rápido, parecia que tava na ativa, parece que lutou há seis meses atrás e não há três anos, como aconteceu de fato, cara, o que ele fez ali pô, impressionante, cara. O tamanho desse cara pra 61kg é impressionante a velocidade, a força o nível dele de wrestling no MMA como trabalha bem na grade e cara, venceu e convenceu eu acho que, assim, eu gosto do Sean O'Malley, acho um bom lutador é... André, mas, mas... Eu, eu, eu ia te perguntar isso que eu quero ler uma frase para você aqui do, do Stanley e você me diz se você concorda ou não, tá? Ele fala é. assim, vamos ser honestos aqui. Se eu botei o Cerrudo que é abaixo e foi campeão olímpico para baixo, o que eu vou fazer com o Sean O'Malley? Cara, é, é, é ragdoll. ragdoll. Ragdoll him. Caralho, André, ragdoll a gente falou a a literalmente a mesma coisa. Que bonitinho. Coisa. É, pois é, cara. Transmimento é. de pensação. É isso, cara. É, é ragdoll him, porra. Três rounds, cinco rounds. Tempo que o, o O'Malley aguentar. Porque eu acho que vai ser isso. Vai ser buffet de, buffet de queda, buffet de amasso. Se o Aljamein Sterling for um cara pragmático e com quem de luta, eu acho que ele é. Ele não se preocupa em querer dar, ficar dando espetáculo. Então, eu acho que é o que ele vai fazer, cara. A frase do Felipe Pelizão aqui é: patati vai levar um patatá. <risos> é, é quase, é quase isso. Mas, ao mesmo tempo, Carrano, o Serrudo não tá com cara nenhuma de que acabou, né? Teve uma atuação muito boa também, não perdeu por detalhe. Talvez né, o adversário é um pouco mais jovem. Mais confiante no alto Ele muito tempo parado Foi só essa coisinha aí E disse que ia parar Chegou a tirar as lula, mas Na hora de anunciar ele hum não sei, vou, não vou. A coletiva de imprensa também não anunciou. E hoje, no seu Instagram, já mandou o seguinte. Eu quero a cabeça de Merab do Vale Chivilha num prato. E aí, né, marcando o Dana White. E aí já tem a continuação da narrativa, né, porque se ele vence o Vale Chivilha, força uma revanche com o Jamão Sterling pra se vingar do amiguinho dele, né. Até porque o Sterling tá falando de subir pro peso pena, mas se ele vence o Sean O'Malley e o Cerrudo vence o Vale Chivilha, pode ser que a revanche entre eles seja uma luta interessante. O que você acha aí? Cerrudo vai ficar, né? Ah, eu acho que vai e, e acho que você falou bem. O Serrudo havia também uma preocupação, assim. Eu tava um pouco desconfiado. A gente, na verdade, não era nem desconfiado, cara. Eu tava inseguro com relação ao que esperado do Henrique né? Depois de tanto tempo parado, é, a idade obviamente afeta. A gente sabe que é um grande fator pra, para atletas, principalmente nesse nível de competição, que já é um recorte muito alto de, de competição dentro de um nível que já é altíssimo por si só. E o Cerrudo acabou mostrando que tá bem. Eu achei ele um pouquinho assim, mas sabe aquele milésimo de segundo um pouco mais lento do que o normal, mas compreensível também, tava sem lutar há muito tempo. É, tem aquele fator de idade que a gente citou, mas não, não tava mal, não foi. Pô, passou vergonha, pelo contrário. É, só achei estranho o. Assim, não, não mudou nada, tá? No resultado, mas eu, inclusive, achei justa a vitória do Sterling, ele venceu mesmo, deveria ter vencido até a decisão unânime. Não sei como é que o outro juiz deu 3x2 pro, pro Cerrudo nessa luta, mas um dos juízes que deu vitória, basicamente o que definiu, que o Sterling levou a melhor, deu o quinto round pra ele, né? Que aí é brincadeira. O quinto round foi claro pro Serrudo. Acho que é o único round que foi muito claro, inclusive. Aí terminou melhor Serrudo. botando pra baixo, até, né? É, pô, brincadeira. Mas enfim, não, não, não alterou nada no resultado, mas e aí ele enchiou, o Eric Albarracín também enchiou, com razão no do ponto de vista de, desse recorte, mas sem razão no contexto da luta inteira. E eu acho que não tem, não, se, se quiser continuar lutando, né? A única coisa que pode interferir aí é, às vezes, a família, é querer ficar mais por conta de ser treinador e tudo mais, porque condições, como Competir tem pra caramba esse drive competitivo? Tem muito, e pô, né? Não, não, tem, não foi demérito nenhum. Fez uma luta apertadíssima poderia ter saído com a vitória se tivesse, às vezes, acertado. Cara, eu vou te falar o que pra mim fez muita diferença foi o primeiro round. Ele teve muita dificuldade de encontrar o, o Sterling no primeiro round. Tava a distância, tava complicada e ficou aquele meio vai, não vai. E ali, acho que ele meio que se perdeu um pouco. Fosse, é uma diferença pequena. É um ajuste mínimo mesmo. Eu achei que o Cerrudo é, se apresentou bem e deve continuar sendo um, um nome que, que vai figurar aí na parte de cima da categoria. Ele já pediu, nessa né, essa luta com Merab. Se não for com Merab, tem outras é, alternativas aí pra ele no peso galo. Não vejo porque é, ele ele sair a menos que ele queira mesmo. Ele desafiou Conor, cara. Aí Chamou também, ele, vamos. É. Aí também, Chamou né? Eu, aí vou Connor. ser obrigado. Tinha, tinha três meses que eu não falava da minha avó aqui, mas muito devagar quando andou com o Santo é de barro, né? Calma aí, pô. <risos> Bom, agora seguimos para a opinião dos membros do canal Sexto Round os Rashers All American. Pacelle Costa, Belal é tão empolgante que se tornasse campeão, vai fazer todo mundo sentir saudade do Usman quando ficava segurando adversários na grade. Davi Bispo, na dupla Sterling Merab, Sterling entra com dinheiro e título e Merab entra com carisma. Não sei se tem carisma não, né? Pô, eu, pessoal, eu, eu tô a pena Renato, ela faz as pessoas se é, empatizarem com mesmo com quem não é muito empático. Ó, oh, o Davi Senna tá falando assim, Virna e Diego foram os melhores momentos da minha noite. Assim, o Brasil tá, tá numa draga tão grande que um dos melhores momentos é uma derrota, né? É, verdade. É o Vissão Fernandes. Abraço da cobrinha pra todos que não suspeitaram desde o segundo round que tinha algo com o Durinho. Ninguém naquele nível tem estratégia de usar apenas um braço na luta. Cara, eu vou te falar que eu não percebi na hora também? Então eu recebo esse abraço da cobrinha. O Danilo vendo o copo meio cheio. Uma coisa que eu observei esse ano é a quantidade de brasileiro bom e jovem que tem abaixo do Radar, Evloev e Mokaev quase perderam a invencibilidade. Verdade. É sempre bom ser otimista. Bruno Letinsky, nunca a frase do anão fez tanto sentido. A mãe da decepção é expectativa. É. Aí ficou difícil, né? O Julian S.A. Daniel Lopes foi sem dúvida o destaque da noite. Performance Porra. incrível e lutador completo. Só não é a Daniel, né? Pô, coitado. É, é, é aquilo. Vamos, vamos, vai chegar uma hora que ninguém mais vai confundir o nome dele, mas essa hora ainda não chegou. É isso, né? Chegou fazendo barulho e tal mas pra ser famoso a ponto de todo mundo saber o nome, não. Pedro Rezende, sempre torço contra o Sterling, mas não tem jeito, o cara é brabo mesmo. Guilherme Medeiros, vivemos uma chance de inverno tenebroso para os negócios do 6 round, não, do UFC. É, o 6 round já tá no inverno tenebroso há 10 anos, né? Imaginem um cenário com Aljo, Mahashev e Belal campeões de lineares. Aí fica difícil vender pay-per-view mesmo. Sorte é que a ESPN já pagou antes, né? An antes de abrir o presente. Já, já pagou, é né? nóis. É caixa misteriosa, na hora vem o que vier. E olha, olha a parada. Olha, olha. Washington Oliveira. Bola fora do sexto round. Num card onde tivemos Belal Durinho, ninguém falou uma palavra sobre o rolão do Bedóia. Que isso, Andréa pai? André narrou a luta e tratou como um qualquer. Que decepção, meus amigos. É o Rolando Bedóia, né? Ele, Olha, o cara manjou mesmo, hein? É, o... Sei disso não, hein? Davi Bispo. Cron, depois de tomar sozinho uma surra que era pra três pessoas, vai lutar com o Mike Perry no evento de boxe sem luvas <risos> Ele Pô, escreveu, marca. na verdade, boxe sem mãos, né? <risos> boxe sem mãos fica é difícil. Vinícius Pinheiro, acho que o Durinho se recupera e ainda disputa o cinturão. O povo que é isso, não é só o Brasil. Nunca duvide de um homem com propósito. O Ordoji, teto de vidro. Ele tá me corrigindo aqui que eu disse que o Belal chutou a perna, a, o braço esquerdo do Durinho com a perna esquerda. É verdade, eu falei isso na resenha e tô errado, né? Não tem como ele dar um chute de, de, de trivela, né? De, de três dedos, <risos> né? Ó, oh, o Péder Munzgar tá pobre, hein? Nosso sobrinho do André. Foi o pior card do ano para as apostas. Perdi com Marina, Cron, Durinho e Serrudo. Como diz o ditado, não dá para ganhar todos, mas aparentemente perder dá. Porra, o Peder, o Peder, tá, tá feia a coisa pro Peder Já aproveitou, já começou a vaquinha online dele Pra custear o prejuízo Acho que a, o mote é o do Guilherme Araújo aqui Triplo C não está morto é, Igor Carvalho, juiz que deu 30 a 27 deveria sair da agenda algemado. Amado, verdade Felipe Pereira, pro Serrudo fa faltou sorte E 5 centímetros de envergadura Pra muita gente falta 5 centímetros, né Carrano? Porra, pra muita gente Inclusive se tiver 5 centímetros quer dizer o dobro, né? <risos> Ah, Yuri, o trabalho de editor tá acabando com a Jéssica Pô, é, foi jornada dupla, pô, vai fazer live, é, vai lutar é. dá nisso. Acho que a culpa é minha mesmo É preferir perder com honra do que ganhar com frouxura, né? É isso aí, embalando essa edição do nosso podcast aqui, um grande abraço pra você, meu querido Carrano, quero saber claro, se temos o abraço da cobrinha e por que que ele vai pro Tony Ferguson que tá preso nesse momento bateu o bêbado de carro <risos> Cara, eu tô assim, eu, eu, eu vou te dizer o seguinte, o, o abraço da Cobrinha, ele serve, ele segue o princípio jornalístico, né? Que é aquela, aquela lição que a gente ah, tem a, na. A minha grande dúvida é como é que não prenderam ele antes, né? Por que, que ele tava <risos> solto? E na hora que perguntasse, <risos> prendeu por quê? A resposta tem que ser por que não? É, essa é a resposta. <risos> né? o, a, o, o Tony Ferguson, assim, o, o, o abraço a cobrinha segue o princípio, demo, o princípio jornalístico, que é o quê? Cachorro morre de homem? Não é notícia. Homem morre de cachorro, que é um evento extraordinário, é notícia. Tony Ferguson faz merda, é o maior cachorro. O chorro, o de homem da história. Isso não é notícia. Notícia é ele aparecer em Harvard, que nem ele apareceu, sabe? Então, por conta disso... <risos> e só Lembrando conta sempre disso. que Tony Ferguson já chamaram a polícia porque ele achava que morava um homem no meio dentro das paredes da casa, né? É, pô, isso aí é quero só muito são, né? Aliás, amor... que... vamos, vamos rebatizar, pô, vamos rebatizar o Tony. A gente pode rebatizar ele de Tommy Ferguson, de Tommy de Tomar, ou Tony Bebelson, de, de Bebum, né? O que, que vocês acham? Tá, ou tá... em vez de é o Cucu e é o Cuco Cuco Biruta né <risos> malucão pô o Tony Ferguson é, é, ele tá num, sem sacanagem cara. ele tá numa situação assim o, o mal que ele tá fazendo pra quem advoga em favor da segurança é, do MMA enquanto esporte é, é complicadíssimo porque não é de hoje né, que ele vem tá, tá aparecendo um coadjuvante naquele filme Shutter Island como é que chama aquele filme lá é do, do Mike Ilha Process? do Medo Ilha do Medo tá aparecendo um coadjuvante do filme Ilha do Medo e aí por isso eu vou deixar esse, assim, fiz esse preâmbulo todo mas eu queria mesmo dar um abraço da cobrinha dessa segunda-feira depois de falar bastante da maluquice do Tony Ferguson Para o Merab de Vachilivir Por um motivo Porque é um homem Que a gente não se cansa De ver no dia a dia Tendo seus sonhos Destruídos na frente Do seu rosto né É impressionante É, é como você vê a, a, a vida saindo De dentro do cara A cada momento Porque ele tava Nem malocar tá Nem malocar a nem jaqueta Ele conseguiu, pô, né? Cara, ele chega E aí ele chega lá Pro Stanley Ô Stanley E aí, mano? Próximo é eu, né? Aí o Stanley É, pô, fica tranquilo É nóis, filho Depois é o C mesmo aí E tal é Firmeza aí Amizade acima de tudo e tal Aí o Stanley ganha a luta Desafio próximo, veio o Cerrudo. Aí o, o Merab, pô bichão, mas na hora que tu bater o Cerrudo, você vai ser fica e tal. Aí é eu, aí entra o Patati lá, encara e ainda bota ele pra virar de cabide de jaqueta. Pô, pelo <risos> amor de Deus, coitado do cara, velho. Porra, ele, essa parceria dele com o Sterling aí que ele entra, a sociedade, né? Ele entra com a bunda e o Sterling entra com o pô, não tem jeito. Eu tô né? achando que ele tem que sair na porrada logo com o Sterling pra acabar Ué, com isso quero né? quebrar, a acabar cara a dele, amizade. Pô, cansei de ser otário. <risos> é, pois é, verdade. Meu querido André, um grande abraço pra você. Você. Boa semana, quero saber aí da, da, do, do, do, do, como é que tá a agenda, o um abraço do Pachequinho e tudo mais. Bom, a agenda dessa semana é amanhã, terça-feira, tem o Se Liga, né? 18 horas. Um episódio muito legal com o Tominhas Almeida. E aí, já pro, mais pro fim de semana, na sexta-feira tem o um Resenha. Na, ainda na sexta-feira tem pesagem do UFC. Lembrando que esse UFC que vai ser em Charlotte, semana que vem vai ter o Jailton, né? O Malhadinho, na, na luta principal. Pô, o card vai ser bom, cara. O card vai ser maneiro. Tem Johnny Walker contra o Anthony Smith tem o Ian Gary contra o Danny, Daniel Rodrigues, cara, luta boa, tem a Mackenzie Derny, Angela Hill, tem o Douglas de Silva, tem uma galera boa, cara, tem uma galera boa lutando nesse card, e tem a Tainara Lisboa, campeã mundial de, de bicampeã mundial de Muay Thai, abrindo os trabalhos, então vai ser um card bacana, e ó, começa meio-dia, galera, meio-dia, então vai ser sábado que vem, se não perder a hora, chegar em casa, botar vou botar sete horas da noite achando que tá tirando onda, acabou, se arrasou, já acabou. Se você assistir é, na contravenção, que nem nosso amigo Lucas Carrano, então se arrasou mais <risos> ainda, você não tem nem o aplicativo é um pra vagabundo. poder rever, seu vagabundo. Você não tem nem o aplicativo pra rever, ajuda. Então, ó. Não, eu um tenho pra rever. Pra só que aí só dá pra rever com a narração em inglês, que é o daqui ah, da região. Ah, da UFC ah, Arábia, pô. Ah, entendi. Entendi, entendi. Tá Vocês bom, Vocês estão tá no, no, num bromance hoje que eu não tô tá entendendo. Tá desculpado. Ah. <risos> então, vamos lá. Meu abraço do do Pachequinho essa semana, cara. Vai pra um cara que perdeu, mas ganhou. Diego Lopes. Não tem como. É, virei fã do cara, de cara, que ele apresentou tentou contra o Evloev, eu repetir aqui é chovendo uma olhada para todo mundo que viu o que ele fez, tá mais do que dito, e para quem não viu, e é assinante do Fight Pass, reveja a luta dele beleza? E o um abraço a audiência vai para o Danilo Vanegas ele que mora em Toronto, fez a estreia profissional no Muay Thai com um nocautaço, um chutaço, um high kick de canhota, então parabéns à estreia do Diego Vanegas, e tá sempre ouvindo aqui o nosso, o nosso podcast tá morando em Toronto, dando aula lá, vivendo com a família, então estreou agora no profissional canal um abraço vai pro Danilo Vanegas e um abraço pra essa galera boa de luta e tamo junto, até sempre. Maravilha pessoal, um abraço a todos também da minha parte e lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau, até semana que vem.